Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É, eu venho com mais uma receita hoje, né? E dessa vez é pra você que sofre com a fibromialgia. Esta é uma doença crônica, né? Que traz um transtorno muito grande para a vida da pessoa. É, tem dias assim que a pessoa, até mesmo ao respirar, sente muita dor é, é parece que né, a respiração é um sofrimento né então judia muito da pessoa a fibromialgia quem tem sabe do que eu tô falando e sabe sabe como é o sofrimento né é demais mesmo né e essa receita que eu vou trazer hoje para você ela é muito eficiente, gente. Você utilizando ela aqui é né, todos os dias. Que é isso, a gente tem que consumir todos os dias. Quem tem problemas crônicos, problemas de saúde, essas receitas naturais precisam ser consumidas todos os dias e para trazer muito benefício para tra estar tratando esse problema, né. E ajudando a gente melhorar, a gente poder respirar melhor, ter um, uma qualidade de vida melhor, um dia melhor, né? É, então, essa receita aqui, gente, se você fizer ela, né? No primeiro dia, você já vai sentir diferença. Você tomando dali um uma meia hora, uns 20 minutos, você já vai sentir diferença no seu organismo. Você vai perceber como vai aliviar muito essas dores. Que você tá sentindo. Eu também, né, tenho esse problema. O problema é um problema crônico, né? Então, judia bastante da gente. Eu, como sempre, né, tava mexendo ali nas minhas plantas. Olha aí, a minha mão tá suja. Tá suja não, porque eu lavei a unha, né? <risos> Todos os meus vídeos eu saio assim, né? Mas eu já expliquei. É, eu mexo demais com a terra, com as plantas e a correria e tal, né? Aí eu falei, eu vou fazer esse vídeo porque tem muita gente que sofre com esse problema né e de repente aqui essa receita vai ajudar então já deixa o like no vídeo né porque tenho certeza que vai ajudar se inscreve aqui no canal porque a gente tem muito vídeo aqui com muitas receitas naturais para ajudar em vários problemas de saúde tá tem várias dicas aqui então se inscreve já no canal ativa o sininho deixa o like no vídeo e também logo também compartilha né comenta aqui abaixo tá é converse comigo aqui abaixo do vídeo tá assim que eu eu posso eu sempre tô respondendo os comentários tá então é nós vamos usar aqui o açafrão né o açafrão é, todos, todos conhecem, né? E, e o açafrão ele é perfeito, né? Ele serve muito para as pessoas que sentem muitas dores musculares, artrite, fibromialgia e outras doenças reumáticas, tá? Então, o açafrão é um poderoso anti-inflamatório, né? Ele ajuda demais, tá? E. A gente vai usar também aqui o abacaxi e o gengibre, tá gente? O gengibre é um anti-inflamatório natural que alivia também as dores como a artrite, a fibromialgia, a gota. E quando aliado com o abacaxi, quando ele é feito junto com o abacaxi, que tem outras propriedades anti-inflamatórias também, né? Ele potencializa... O resultado, né, para o organismo. Então, o organismo responde muito bem quando é, a gente ingere é, esses produtos, né, esses produtos anti-inflamatórios, produtos naturais que ajudam muito, né. Então, ele contribui muito para o nosso benefício, né, para a gente estar tá, é, sentindo um resultado bom, aliviando essas dores, né. Então a gente vai fazer um suco aqui, tá? Eu cortei duas rodelas de abacaxi e aqui é, algumas rodelinhas, alguns pedaços de gengibre, tá? Você faz mais ou menos, se quiser ralar também pode ralar, mas não tem necessidade porque a gente vai triturar, tá? Então, e vamos usar aqui duas colherinhas de, de chá de rasa, tá? De, de açafrão, tá gente? Então essa aqui é a nossa receita, eu vou bater o meu suco aqui pra vocês verem. Então tá aqui o nosso suco pessoal, tá aqui o nosso sucão, eu coloquei 500ml de, de água, tá? Pra duas fatias de abacaxi, é, essa receita que eu passei pra vocês. Mas se você quiser ele mais concentradão, você pode é, colocar menos água, tá? E de preferência você não coe, tá? É, toma ele assim mesmo, tá? Pra aproveitar melhor, né? Aqui a... a as propriedades, né? Do... de, de tudo, né? Do, do do abacaxi também, tá? E você vai... Se você quiser, de repente você pegou um abacaxi que não é docinho tal, né? Você pode adoçar com mel, tá gente? Com mel. Nada de açúcar, principalmente açúcar branco, que causa muita inflamação, tá? Tá? E nada de leite também, tá gente? Tira o leitinho da sua vida, tá? Quem tem problemas com inflamação no organismo, é, tem que eliminar leite e derivados da sua vida, se quiser melhorar, tá? Que o leite causa muita inflamação, tá? e o açúcar branco, né, e também, né, lógico, massas, essas coisas, tudo leva, é, né, que tem glúten e tal, é, leva também açúcar, leva sal, né, então, não é, quem tem essas informações crônicas, é, não é aconselhável é, consumir esses alimentos, tá? Então, você vai adoçar com uma colher de mel ou duas, né, porque o mel também, ele é, tem, é, é, muitas propriedades também que ajudam. Ele também é um poderoso anti-inflamatório e ele é, relaxa muito a musculatura é, do nosso organismo, né? É, ele ajuda a melhorar as células, renovando as células também, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Passa a consumir todos os dias, tá? De preferência pela manhã, tá? Né, mas você pode consumir ao longo do dia com certeza que vai ajudar muito. E já logo na primeira vez que você tomar, né, você também já vai sentir uma melhora, tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam, tá, gente? Que a melhora vai ser muito boa, pode ter certeza. E não deixe de compartilhar, né? Compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, no Facebook, é, né, e compartilhe e se inscreve no canal e tenho certeza que vai ajudar muita gente esse vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.